Olá, esta é a Mercedes. Uh, Mercedes tinha o diagnóstico de tosse palpebra uh, bilateral, uh, era severo. Fez a cirurgia ontem uh, e nós já há algum tempo que procurávamos uma solução para este tipo de problema. Estava com a sua coluna comprometida, o bem-estar não só nesse nível, como também a nível da visão. E começámos pela busca. Encontrámos o Dr. Ramon Medel, que utiliza uma técnica menos invasiva ao longo do tempo, uma vez que ela é operada uma única vez. Uh, passou muito bem. Uh, a cirurgia e o pós-operatório foi bastante tranquilo. Uh, não só durante a fase depois da, da, da operação, como também durante a noite. Uh, a experiência foi muito boa até aqui. E todo o conselho que deixo às outras famílias é que procurem, por, uh, busquem uma, uma solução. A nossa esteve aqui uh, e é sempre importante nós pensarmos que tudo aquilo que nós façamos para os nossos filhos hoje vai se refletir no dia da manhã. Uh, a Mercedes já, já tinha essas duas áreas comprometidas, a visão e as suas costas, a coluna, a ficar com, com alguma deformidade ao longo do tempo. Uh, é o conselho que deixa toda a gente, não temam, não tenham medo, é uma cirurgia super simples uh, e é algo que acho que vai ser bom, uh, tanto hoje como no futuro, para a qualidade de vida deles.